Lá com a Bia. A Bia tem todos os detalhes, é a nossa repórter digital, direto do portal rcl67.com.br, trazendo as notícias na nossa manhã de terça-feira. Bia, com você. Olá, Fernando, bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando. Então vamos lá, o nosso primeiro destaque do portal RCN 67 de hoje, a gente vai falar de uma campanha, né? Todo mês a gente sabe que geralmente tem uma campanha e alguma coisa que é voltado, mês para voltar a atenção da população. E esse mês de abril é o Abril Verde, que fala sobre segurança do trabalho. Então ele é dedicado justamente para isso e nos dias 26 e 29, a Secretaria Municipal de Saúde ela vai promover orientações a respeito de, de prevenção de Acidentes de trabalho e também com uma panfletagem na feira central. E falando um pouco sobre os dados, olha só, neste ano, no primeiro trimestre, já foram contabilizados 159 acidentes de trabalho. Um aumento aí de 31,4% quando comparado a este mesmo período no ano passado. É, sendo de, dentre é, esses 159 acidentes, né, 23 foram graves e a gente já teve cinco óbitos aí nesse ano por conta de acidentes de trabalho. Então, a gente já teve uma reportagem falando sobre isso, falando sobre esses dados. E eu trago aqui novamente uma matéria lá do nosso portal de notícias RCN67, chamando a atenção para esses números e também para essa campanha que a Secretaria Municipal de Saúde vai estar realizando aí no, na próxima semana para tentar sobre a segurança do trabalho. Fernando? Olha, é uma pauta muito importante, até porque em grande parte dos trabalhos, em especial na indústria, na construção civil, é, os profissionais do agro, Existem os EPIs, que são os equipamentos ali de segurança. E vamos ser, vamos ser bem sinceros, Bia, vamos pensar, por exemplo, numa cozinha. Tem aquelas luvas que você coloca ali para cortar é, a, a, a carne, por exemplo, você vai lá no açougue, aquela luva deve incomodar muito. Mas você imagina se o cara tá sem a luva, se o açougueiro tá sem a luva e manda ali no dedo. Perde o dedo fácil. Se aquela faca corta, por exemplo, um osso de frango, de boi, né? Com certeza vai cortar um dedo. Então a gente sabe que não é confortável. Você tá ali naquele sol de 70 graus de Três Lagoas e tá com aquele capacete, tá com aquela luva, tá com aquela bota que deve, deve esquentar muito. Mas a sua vida é muito importante. Então, vamos tomar cuidado com isso aí você que é gestor, gestora. Cuidar da sua equipe. Até, o Bia, é com, com detalhes emocionais. Então, de repente, aí você sai gritando com os funcionários aí, tá aí é, causando um desconforto, inclusive mental, aos seus funcionários, na né, Bia? Exatamente, Fernando, sempre bom ficar atento, tomar cuidado, né? Como você falou aí dos equipamentos de segurança, muito importante todo mundo estar tá atento e sempre utilizando. Pode ser desconfortável, mas como você disse, a vida importa mais. e é sempre bom diminuir esses números que a gente traz aqui, desses acidentes até mortes, que já aconteceram aí nesses primeiros meses de 2023. Mas agora vamos para a segunda, segunda informação aqui do nosso portal RCN67. Olha só, a gente vai estar tá falando agora de outra editoria, editoria de esporte. A gente vai estar tá falando sobre a Sejuvel. Então, a Secretaria Municipal de Esporte aqui de Três Lagoas, ela abriu inscrições para novos alunos aí de judô e hitbox. O prazo para as inscrições já, já começou ontem, né? Então, já está acontecendo aí e encerra na próxima quinta-feira, dia 20. do hitbox, é, hitbox, as vagas são para o público feminino a partir de 17 anos e as Aulas serão de terças e quintas-feiras às 7 e 15. Sobre o judô são 20 novas vagas, sendo 5 para crianças com 6 anos de idade, 5 para crianças de 7 a 10 anos, e aí as outras 10 vagas são para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos. Uma novidade este ano é que haverá turmas inclusivas para menores com deficiências. Além disso, é, além dessas duas, duas aulas né, disponíveis, também terá xadrez e a gente vai estar amanhã com uma reportagem aí falando sobre essas vagas, inclusive a vaga do xadrez, como que vai estar funcionando. Então você que está nos assistindo, fica ligadinho na, pro, na programação, que amanhã a gente traz mais informações sobre essas vagas, né? É, quem pode participar e, claro, como faz a sua inscrição, Fernando. E yeah, hoje em dia tem uns esportes muito moderno, né? Eu demorei a entender o que é o tal do beach, beach <risos> tênis. Beach tênis! Agora eu não sei o que é hitbox, me explica estranha, como é que é? Como é que joga? Bo... Não joga, na verdade, não? é uma aula de dança, ah, é aula de entendeu? Dança. Você e... tem um professor, uma hum. professora, uh. neste caso, que fica na frente dos alunos e daí você fica dançando, repetindo, é bom para queimar caloria. Mas qual que é a um diferença divertir? do hitbox para o forró, por exemplo? Fernando, é outro estilo musical, entendeu? O que, que é um O forró um geralmente não é de parceiro, inclusive. É, é o hitbox não. Mas o que é o hitbox? Dança com... com, com. Com não, música uma... eletrônica, como é que é um negócio? Eu quero saber, ué. Olha na só, dúvida. eu nunca fui numa aula de hitbox, eu hum. não sei qual que é a programação que eles estão aí das músicas que eles vão estar utilizando. Mas uma professora fica na frente dos alunos fazendo os passos e você vai copiando, até onde eu sei não, é em dupla, cada um individual, e você fica dançando aí com uma turma de 20 pessoas, mais ou menos. Ah, entendi. Eu, se eu fosse você, eu iria garantir para você depois vir aqui no TVC e falar o que, que você achou da sua experiência. Pensa. Mas isso não é Zumba? Zumba? É. Não sei, Fernando. Quem que, então, foi? Quem então que deu essa assim. ideia? Eu escutei Ricardo então cochichando faz assim. aqui, ó, que é Zumba. Vamos combinar assim. Você vai lá, vai fazer aula de hitbox <risos> e vai gravar um VT e vai mostrar pra gente. Mas Combinado? eu falei isso pra você estar tá tentando jogar de volta pra mim, mas tudo bem. Eu vou lá fazer isso, até porque eu gosto muito de dançar, Fernando. Eu vou, vou garantir isso Fechou. pra gente. Aí você me explica todos os detalhes aí do hitbox, tá claro, bom? Claro, pode deixar. Obrigado, Bia! Direto da redação do portal RCN67 com as informações...